Se você trabalha com fotografia jornalística, fotografia de rua ou fotografia de eventos, você sabe que perder foto por conta de bateria que acabou é quase que inadmissível, né? E o grip acaba se tornando um ótimo aliado para remover completamente esse medo, né? E esse peso nas costas que a gente carrega né? de fazer foto, que realmente depende muito do clique certeiro na hora certa, no lugar certo. E hoje eu trago para vocês dois grips né? diferentes, que são da Make também, a Sony A6600 e A6500, eles são basicamente iguais, digamos assim, em funcionalidades tá, então tudo que eu falar para o da A6600 também né, se reflete aqui no da A6500 Se você está procurando esse grip aqui para full frame Eu já fiz o vídeo para a 73 e A9 também Eu vou deixar aqui no card para vocês, tranquilo? Então bora lá falar um pouquinho sobre esses dois grips aqui Bom, e para montar o seu grip é bem fácil Você tem essa bateria dummy aqui Que vem junto com o grip né? Ela tem essa pontinha que fica para fora Então você coloca ela na câmera Vai ficar com essa pontinha aqui para fora ó. E aí quando você fechar a tampa nessa partezinha aqui já levanta para você, né? Deixar essa parte aqui para fora. Depois disso, você já pode pegar o grip, tá? Lembrando que você precisa de duas baterias, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Duas baterias da Sony. Então a gente coloca aqui, ó. Esse aqui é o um modelo para 6600, então a gente tá utilizando duas baterias FZ100. Colocou as baterias, é só encaixar direitinho aqui, ó o seu grip na câmera e apertar. Tem aqui uma rodinha que você vai girando e ela vai encaixar o seu grip. Depois disso é só ligar que a câmera liga junto, beleza? Lembrando que você tem aqui um, um dialzinho para ligar tanto o grip quanto a câmera, tá? Na hora de você desligar sempre desliga também o botão, ah, o dialzinho aqui do grip, senão vai consumir energia, tá? Então lembre-se sempre de desligar aqui tanto o grip quanto a câmera. Depois disso é só pegar o cabinho né? USB, então a gente vai conectar aqui na porta USB e no grip. Pronto, aí você já está com ele conectadinho, tudo pronto para usar. Lembrando que ele também vem com um controle remoto que você pode estar tá utilizando para acionar o obturador e mexer em algumas configurações da câmera, isso aqui realmente é muito útil. Como utilizar ele eu já mostrei no vídeo da, do vídeo para a 73 e a 9. Então, se você não assistiu, corre lá que eu mostro para vocês como utilizar esse é, controle remoto aqui. Tranquilo? Vou deixar o link no card e também na descrição. E o que eu particularmente gosto nesses grips é que, além de aumentar a carga da bateria, você também tem uma pegada muito melhor né, na sua Sony APS-C a Sony a PCC geralmente ela é pequenininha, né? então você estende né, um, o tamanho dela e você consegue encaixar todos os dedos muito bem e fotografar tanto na horizontal quanto na vertical porque aqui em cima você tem um botãozinho né, que aciona o obturador também. Funciona super bem, sem delay. Se você gostou do, desse grip aqui, tanto o link para o do, da 6600 quanto o da 6500 vão estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e comentar. E de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.